Meu Deus, o fantasma da matéria atrasada! Ah, matéria Show. Da Show! Vaza da daqui, da meu da... filho! Show! Que fantasma! Que eu vou te ajudar. Essa matéria atrasada nunca mais vai te assustar. Oi, pessoal! Eu sou a professora Carol Achute, professora de redação aqui do Descomplica. Hoje eu vim te ajudar a colocar em dia a sua matéria acumulada. Não esquece, uma turma acabou de começar agora, em julho, então você consegue estudar do zero com a gente. É só acessar o link aqui da descrição. Você não pode perder nada que acontece aqui no canal, então se inscreve, deixa comentário, deixa sugestão. A gente quer você pertinho da gente. E estamos em todas as outras redes sociais, então nos siga no Instagram, no Twitter, no Spotify. A minha primeira dica é tenha calma. Então... Vamos lá, respira fundo comigo, entende que ainda temos um tempinho. O Enem só vai acontecer em janeiro de 2021 e a gente ainda está em agosto. Você não tem que perder tempo, mas também não tem que querer correr muito agora. Calma, respira, se organiza. Entende que todos os estudantes estão passando por isso. A gente tem aí um cenário de coronavírus e isso pode te deixar um pouco mais agitado. Mas confia em mim, está tudo bem, vai dar tempo. Dica número 2. Entenda melhor o que atrasou vamos lá meu anjinho você precisa ter clareza do que atrasou ou seja faça uma lista dos dias que você não conseguiu estudar de quais exercícios você não deu conta quais as aulas você perdeu para que você tenha a dimensão exata do que, que você vai precisar correr atrás mas mais importante do que isso vale a dica aqui: temos uma turma começando em julho que acabou de começar que tem 23 semanas ou seja você vai ter muito menos coisa para correr atrás os assuntos assuntos são mais condensados as aulas mais diretas e você consegue ter prioridade do que é mais importante para o enem dica número 3 reorganize o seu tempo. É importante que você entenda e consiga, de alguma forma, dosar o que, que você vai colocar naquela faixa de tempo. Porque, senão, o ciclo do atraso vai permanecer e você não vai conseguir reorganizar. Então, por favor, se organize e busque equilíbrio. Dica número 4, refaça o seu cronograma. Veja bem, nós já entendemos quais são as matérias que estão atrasadas, nós já reorganizamos o nosso tempo, agora é juntar essas duas coisas e refazer o seu cronograma. Pegue hora a hora e distribua as aulas, você vai ver, eu te garanto, dar uma paz no coração quando você reorganiza esse cronograma e isso vai te ajudar a manter a disciplina. Dica número 5, foque nos exercícios. Pro, por que exercícios? Eles te ajudam a manter, primeiro, a dinâmica dos estudos e ter certeza do que está fixado e do que precisa ser revisado. O Descomplica é seu parceiro e tem um banco gigantesco com milhares de exercícios. Não tem desculpa, é só sentar a anfinha na cadeira e praticar. Dica número 6, Separe um tempo para descansar. Eu já falei muitas vezes com vocês isso. É muito importante que você dê valor para o seu tempo de descanso. Não adianta achar que é bobeira. Porque a matéria que você está estudando com sono, cansado, se arrastando, não vai fixar igualmente. Então você dê valor para esse espaço e coloque no seu cronograma, inclusive, uma hora para mexer no seu Instagram, uma hora para. É, consumir os seus vídeos preferidos do YouTube, uma horinha lá pra ficar assistindo a sua série. Ou pra dormir, que eu sou do time da Soneca, com certeza. Tá bom? Então, não esquece. Descansar é muito importante. Se você tá começando a estudar agora, talvez você esteja mais na pilha. Mas se você já tá estudando desde o começo do ano, essa dica vale em dobro pra você. É isso, fofinhos! Temos link na descrição pra você fazer parte dessa família que é o Descomplica. E mais, tem turma novinha em folha que começou agora em julho. Ou seja, você já sai assim, você já dá largada sem aquele peso da matéria atrasada. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Beijos, tchau! Spotify, estamos... Ficou... Continua aqui? É, volta! A minha primeira... Guarda aí, vou olhar pra câmera. Dica no... Re. Esqueci. Eles. Te dão... Vou fazer de novo.